Agora temos um convidado que tem um olhar muito aguçado, é só as dinâmicas sociais. Obrigada, Vasco, por cá vir. E está aqui para partilhar um pouco dos seus conhecimentos com diferentes nichos de mercado, não é? Verdade, sim. Já venho a colaborar com a região da Madeira há cerca de 5 anos. Venho cá com regularidade, colaboro com várias, várias entidades. E estou cá esta semana para várias formações nesta área. No dia 25 vamos ter Facebook Marketing para Imobiliárias. Depois vamos ter, no dia 26, Marketing Digital 360. E depois, no dia 27, vamos ter redes sociais 360, o registro, por exemplo, do Facebook e do Instagram são diferentes. Tanto tecnicamente as possibilidades são diferentes, como a, a linguagem que vou utilizar, a forma como vou comunicar, os anúncios que vão fazer, serão diferentes. E, e é numa perspectiva, numa imersão neste digital num formato muito prático, orientado para resultados... Um, trabalhamos com grupos não muito grandes, Presidente, para dar um acompanhamento um, às pessoas que estão na formação para conseguirem ter resultados. Se <risos> quer saber mais pormenores, pode consultar é exatamente o seu site, vascomarcos.com.